Dama do Gesso, passando por aqui, para apresentar a fábrica da Metalso. Quem não conhece a Metalso, é uma fábrica que faz máquinas máquinas de drywall, steel frame, perfis. Então eu tô com o Alan, aqui da Metalso, ele faz parte né, da diretoria, da equipe principal da fábrica e ele vai apresentar e mostrar a gente um pouquinho. Como a Helena falou, é uma empresa com 25 anos, especializada em drywall e steel frame que você imaginar desse universo da construção leve e seca, a gente fabrica. Guia, montante, a Vica, F530, todo tipo de cantoneira e tudo que você imaginar de perfil col col coligado, isso daí a gente tem aqui para fazer. E como é que é isso de você fabricar máquinas para é, outras fábricas? Você é uma fábrica de máquina. Para os outros Mercado gratificante de trabalhar. É diferente, né? É bem diferente, a gente atende todos os clientes do, da mesma maneira e acabam todos virando amigo, né? Hoje a Metal tem no mínimo 200 equipamentos vendidos e no, 200, e no mínimo 200 amigos aí que a gente fez. Tá? <risos> Muito bacana. Vamos ver que eles têm uma máquina pronta agora aqui e... para ser entregue, né? que é, máquina que faz e está indo com um cliente nosso de São Paulo e logo logo ele está na, tá na pista vendendo, vendendo material, material, também. material também. Como é que é o laço da Mata? É um laço mais resistente, é um aço tratado? Tem uma pintura especial? que diferente é na é Tudo o material de ferramental, é todo o material tratado, com tempera, retífica. E a pintura é eletrostático, o tratamento de galvanização para não enferrujar. o um equipamento para durar no mínimo 5 anos sem manutenção. E me mostra quais são as máquinas que você usa para fazer essas outras máquinas? Sim, vamos lá. Vamos dar uma olhada? Hoje, graças a Deus, a gente está bem apertado. A gente está até montando máquina no setor de usinagem, mas a gente tem a linha de, de torno, Do a gente está partindo hoje para uma área de 4 mil metros também, que acho que em 2019 vai estar tá sendo liberada aí. E o que, que é isso de repente. torno CNC, mexicano? Aí a gente tem um torno tradicional, né? Isso, isso aqui Vamos é... dar uma olhada, vem, vem. Esse aqui é um forno tradicional. Isso, isso aqui é uma máquina antiga ainda, velha, né, que faz manualmente o serviço de usinagem. A gente só usa para fazer calibração. Explica ou... o que é o serviço de usinagem para as pessoas que não sabem. O serviço de usinagem, a gente vai pegar um eixo bruto, um material bruto, e vai transformar, por exemplo, num eixo igual esse daqui. Que já então, foi eu usinado. E um de aço transforma nisso. Isso, exatamente. Uma barra de aço que é cortada, usinada e tratada. Esse eixo já está indo para a montagem já. Esse é o eixo que entra numa máquina. Isso, exatamente. Isso aqui vai ser um perfil Cartola. Ah, né? é legal. E aí ali a gente já tem as máquinas que são que que essa CNC. Ali, ó. Vamos ali. Essa máquina, ela é um centro de usinagem, né, CNC. Ela faz o que aquele torno faz, só que automático. Automático. controles, CNC. Ou seja, aqui na distinção CNC, agora a gente tem o um forno CNC Sim. E aqui tem o um centro, que faz um esse Esse centro daquele também faz peças. Ele também faz. Isso aqui ele já trabalha, por exemplo, com a peça quadrada, né? Uhum. Ele intercola o fundo e faz a, a parte quadrada, põe furo, põe rosca. Eu garanto a precisão e a qualidade do do mancal do centro que eu preciso fazer ali com tolerância. E o legal é ver, né? Porque a maioria das pessoas acham que as máquinas são todas importadas, né? Não, a Metal é 100%, 100 brasileira, brasileira, 100% limeira e é um produto nacional, a gente precisa valorizar isso daí. Bem Lembrando caro, que a nossa empresa faz 20 anos que trabalha com Drywall e Steel Frame. Ah, legal. Viu, gente? Então vocês já viram como é que funciona uma fábrica de máquinas. E o mais legal, você que achava que só existe máquina importada, máquina de fora? Não, mas a gente tem toda a tecnologia pro no Brasil. Tem muita gente que diz que a gente está atrasado, engatinhando. Mas não é. é bem assim, não, né? Não, não é, é bem assim. Tá bem a gente já está bem para frente. Vem pra frente, bem pra frente a gente tem coisa boa. É só pesquisar. Então, aí, vamos pra cima. Bom, vamos para cima. cima. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou de saber como é que são feitas as máquinas. Se você gostou de ver o torno, eu fico apaixonada pelo torno. <risos> dá curtida, dá o seu like. Se você quer saber alguma coisa, dá um comentário. Vou deixar o link do Ametals aqui pra vocês também no descritivo do vídeo. Dá aquela curtida bacana aqui e beijinhos. Até a próxima, pessoal!